Bom dia para você que acompanha o portal SB Notícias. Estou aqui na Escola Professor Alchester de Godoy Andia, do Jardim Pérola, onde eu vou poder falar com o diretores e alunos e professora também aqui sobre uh, interclasse. Vou falar com o diretor aqui, o diretor é Diego Trídico. Pode falar conosco. Bom dia para o senhor, diretor. Bom dia, bom dia a todos que estão acompanhando SB Notícias. É, queria agradecer a oportunidade. É, de estarmos aí é, mostrando o trabalho da escola, principalmente o interclasse. Esse interclasse que foi organizado 100% com os alunos da escola por meio da comissão de esporte que eles mesmos organizaram. Ah, e qual o objetivo desse evento? Bom, é indiscutível que o esporte na educação ele ocupa um lugar importantíssimo na formação das nossas crianças da, na formação dos nossos jovens né? o interclasse ele vem culminando além é, de tudo aquilo que eles aprendem nas aulas de educação física mas culminando também nos talentos que muitos têm guardado e que gostam e precisam é, demonstrar nessas oportunidades além de tudo o interclasse também é uma situação de aprendizagem principalmente aprendizagem em relação à convivência então, por meio do interclasse, eles aprendem a conviver, aprendem a respeitar e aprendem a se relacionar aí nessa situação de perder e ganhar dentro dessa, dessa, dessa concepção esportiva, dessa concepção de amizade. E como é feita essa avaliação dos alunos? Bom, é, a avaliação, depois do, uh, que ocorre no interclasse, ela é realizada em cima dessa questão de convivência, da questão de participação, e eu vou passar inclusive a palavra para os, o, o a professora de educação física, que ela vai dizer melhor como que é feita essa avaliação em cima do que nós observamos junto com a comissão de esportes. Tá aí. Vamos falar então com a professora Alessandra, né? Sim. Pode falar conosco aí pelo portal SBNotícias também. A todos. Bom, essa avaliação vai ser Uh, feita uh, individual e coletiva, vai, vai ser feita uma observação né, do, dos alunos em relação à disciplina, comprometimento, respeito, né, competitividade. Vai ser, é, vai ser uma avaliação em conjunto com, com os professores, porque durante toda a organização teve o a, a participação dos professores também. Né? E uh, a comissão técnica também vai ajudar a estar tá avaliando é, esse evento. Tá aí, também vamos falar aqui com Azaf, Ricardo, Natan, Caio e Gabriel. Olha, vamos falar um pouco com eles também. Vocês podem falar conosco aí, pelo portal SB Notícia, quem está nos acompanhando neste momento aí, o é, que vocês podem falar conosco em relação a. Como funciona esse campeonato, essa organização? Assim, é, é baseada na a escola inteira, que é do sexto ano do Fundamental até o terceiro ano do Ensino Médio. Então que a gente, assim, como a gente sabe que tem é a diferença de tamanho, de idade, a gente separou o Fundamental e o Fundamental, o Ensino Médio com o Ensino Médio. Também você pode falar conosco aí quais são as atividades? As atividades são relacionadas a futebol. É, e a gente está em desenvolvimento ainda de fazer outros esportes em cima do Interclasse. Certo. Vocês podem falar para mim também quais são os alunos envolvidos nesse evento? É, o Gabriel, é. eu, chamo o Caio, o Azaf, o Ricardo e o Nathan. Certo, perfeito. Nós que organizamos essa Interclasse e aí a gente está fazendo do sexto até o terceiro ano. Ah, é? E esse campeonato como funciona? É o ano todo? Como é, que é? É então, não, não. interclasse, a gente, juntamente com o diretor, a professora de Educação física e a Comissão Técnica, organizamos, fizemos uma, um calendário anual dos interclasses que vão haver na Ochest. E como funciona avaliações para vocês em relação a esse trabalho também, reforçando mais um pouco? Então, é, a avaliação, é, na verdade, a gente fala com os alunos né, que queiram jogar e eles passam o um nome para a gente das salas deles e a gente anota o nome e monta o time deles. A gente passa em cada sala sabendo do interesse. De Quem cada quiser jogar na escola no período de <SSSSSS êtes> E você pode de cada um de cada esporte. É毅otor... Certo. E vocês leva quanto tempo para programar tudo isso daí esse evento aí? Ah, é em torno de duas semanas, três para sair tudo certinho. E vocês chegam a se reunir fora da escola para colocar em prática o que podemos fazer de melhor para sair perfeito também? A gente organiza, a gente fez uma organização aqui, fizemos várias reuniões com os professores e com o diretor. É, organizamos também, a gente fez um WhatsApp, a gente, sabe, a gente foi desenvolvendo, fazendo cada vez melhor o que a gente gosta de fazer. Perfeito, você pode falar mais conosco aí, quem está participando aqui, onde que pode ver os pelo Facebook, qualquer parte da internet, o, os trabalhos de vocês também? Então, por enquanto a gente não tem plataformas digitais, eu acho, é, mas a gente poderia estar tá fazendo é, uma plataforma no YouTube, que também está é, em alta, uma plataforma, uma página no Facebook, para vocês acompanhar ao vivo também, para quem queira ver, sabe, e saber como é que funciona o um Interclass. Você pode falar mais para nós aí, quem está nos assistindo hoje, aí essa avaliação para vocês? É muito gratificante também poder estar poder tá participando, desenvolvendo e criando. Sim, então, para a gente, pra gente é muito bom, pois a escola está colocando assim, a nossa confiança de cuidar dos alunos e dar um descanso para a gente, para a gente estar tá se divertindo. Também seria muito bom para as pessoas assim, que têm uma boa mente, que querem fazer isso nas escolas também, poder conversar com os professores e diretores. E o interclasse também é o mais, impo é, mais importante, não, né? Mas tipo é o que os alunos mais aguardam dentro das escolas, eu acho, que é o interclasse. E a gente, tipo, falando com o diretor, o diretor deixando a gente fazer o interclasse agora no começo do ano, que é muito raro acontecer em escolas, é, a, a, os alunos, por exemplo, hoje estão muito empolgados, ansiosos para Empolgado. começar o interclasse. Perfeito. O que mais vocês podem falar conosco aí pelo portal SB Notícia? Está ah. aberto aqui para vocês todos. E um dos intuitos da interclasse também é tipo, mostrar que não é ficar na escola só, o dia inteiro, sem controlar horas sem porque a escola também propõe atividade, propõe esporte. esporte para os alunos. Também Vai não tem sentido. só a interclasse. tipo, durante o recreio tem liberar quadra para a gente jogar, é. ler vários esportes do que mais as pessoas gostam. Aliás, e todo esse envolvimento, como que é com a família também, vocês interagem com as famílias falando deste evento aí, como que é? Sim, cada mãe sabe que a gente está organizando, que a gente está com essa responsabilidade de fazer a interface, de cuidar disso. Perfeito. O que mais vocês podem falar conosco aí? Está aberto aqui, né? E aí o senhor pode falar, diretor? Bom, eu acho que é, nós estamos... Falar um pouquinho desse, desse trabalho que nós desenvolvemos aqui na escola, principalmente em relação ao protagonismo juvenil. Né? É, o protagonismo juvenil não é só dar voz ao estudante, mas permitir que ele participe e tome as decisões e possa organizar esse, é, é, aquilo que eles estão detectando como demanda, e essa demanda não precisa ser só problemas, né? a escola também precisa ser divertida, a escola precisa proporcionar a eles, por direito, o esporte, a cultura, a arte, lazer, né? a nossa escola ela é de período integral, então eles ficam aqui o dia todo, então é, é aqui que eles precisam vivenciar e, e, e, e usufruir desse direito, é, por exemplo, do acesso ao esporte. No caso da comissão de esportes, a comissão foi uma iniciativa deles, é, eles procuraram a direção para montar uma comissão de esportes, eles é, organizaram um cronograma de reuniões, eles sozinhos organizaram o cronograma do, do interclasse, né, então eles trouxeram uma necessidade dos alunos. Hoje nós temos uma comissão fortalecida, uma comissão é, que ela é autônoma, né? É, funciona quando existe uma gestão democrática na escola, você permite que esses alunos também participem dessa gestão, no caso da gestão de esportes da escola, né? e essa comissão hoje ela, ela passa a cuidar de todos os eventos esportivos que acontecem na escola. Isso está funcionando tão bem que, inclusive, os alunos do noturno Estão procurando a comissão para a participação do próximo interclasse. Será um interturno. Né? Então, esses meninos estão fazendo um trabalho maravilhoso e, acima de tudo, com autonomia e com protagonismo na nossa unidade escolar. Aí fica o registro aqui pelo portal SB Notícias, então. É, falando com todos os garotos aí, o professor e o diretor. Tem o Azaf, Ricardo, Natan... Caio e Gabriel e a professora de educação física Alessandra, né? E o diretor Caio, né? Diego. Diego, é isso aí. Fica aqui o registro para nós, então, pelo portal SB Notícia e vamos acompanhar um pouco mais, né, professor, ou diretor Diego. Fica aqui ó, pelo portal SB Notícia e você vai poder acompanhar mais detalhes também é, pelo portal SB Notícia e Rádio Brasil. Obrigado.